Tem muita gente perguntando sobre o um post que eu comentei sobre mercado pago e, e as mudanças que vão acontecer dentro de mercado pago. São várias mudanças no sentido de aumentar o portfólio aí para os nossos merchants, como se fala, que são lojistas, né? Pessoas que utilizam o mercado pago fora do mercado livre, que é o nosso core business, ou seja, dentro do marketplace, ou que usem dentro do marketplace. A tendência é nós aumentarmos a questão do blockchain, como se fala, né? Ou seja, ter mais opções das pessoas fazerem pagamentos e recebimentos por várias formas, por várias maneiras. Então, link de pagamento por redes sociais, cartão de débito, cartão de crédito, a função crédito sendo disponibilizada para o cartão de mercado livre. Né? Aí ah, tem muita gente que eu mostrei, esse cartão eu tenho há tanto tempo e, e é difícil você chegar a, a mensagem certa até as pessoas. O Ali já deve ter o dele, óbvio, que é esse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho aqui é um cartão na função de débito. Aí você pergunta como que eu tenho esse cartão, é só você entrar na sua conta agora do Mercado Pago, você vai entrar lá e automaticamente solicitar e chegou em dois dias para mim. Então assim, ele hoje tem a função só de débito, então você tem dinheiro lá na conta, você consegue passar ele no débito, ele vai ter a função de crédito. Faz um favor aí já, ó. já leva depois o meu CNPJ e pede um Infinity para mim, eu tô precisando, cara. Já aproveita aí, passa ah, é. Para a gente poder usar. Tô, tô, precisando, tô precisando comprar coisa aqui, aí já vai, já libera Já passa a já o Infinity. É isso, agora, é, agora com é o JP, que você precisa do Infinity mesmo. Vai, vai ser só fralda só nesse, nesse cartão aí, cara, só fralda.